Como é que é meus putos do aço? Vamos lá aqui para mais um vídeo e hoje vou falar convosco acerca de uma curiosidade, curiosidade vossa. Pois é, quando eu coloquei uh, e há dias umas fotos do meu, do meu egging no meu Facebook no meu Instagram na revista, na MaxiTuning, muitos de vocês já conheciam, outros não e acharam muito estranho o meu carro ter saído numa revista, quando é que isso foi, como é que se passou? mas se era uma revista de tuning, como é que o teu carro que não era do tuning apareceu lá, etc. Então eu resolvi fazer um vídeo acerca disso. Pois é, malta, nesta revista, nesta Maxi Tuning, saiu o meu EG9 na altura com o B16 Turbo, que é uh... Pá, está aqui bem gordadinho, isto é uma recordação, não é? É na revista número... Onde é que está o número? Número 126 e custava 3€ e meio, uh, saiu o meu EG9. Pois aí é, vocês devem se estar a perguntar, como eu estava a dizer, se o meu carro não era do tuning, nem tinha nada a ver com tuning, como é que saiu? Numa revista, que o seu nome é mesmo Maxi Tuning, não é? Pois bem, nesta esta altura, a revista estava a abordar não só o tuning, mas também muitos eventos drags, muitos eventos de drift, uh, muitos eventos do Estoril, track days, etc, e estava a ter a parte mais tuning estético mas também estava a ter a ter a, a, a começar a publicitar o tuning mecânico preparações mecânicas ah, ah, mecânicas antes do meu carro já tinha saído o Honda Turbo da Amatuzzi salvo erro tinha saído um Civic Type-R atmosférico nenhum deles ligado ao tuning estético todos eles ligados ao tuning mecânico jarda da pura e dura se eu vos desfolhar aqui ah, esta revista vocês conseguem ver aqui as tais concentrações do tuning, mas também deixem ver se eu acho aqui, eu não fiz nenhuma cábula, um evento em Venda do Castelo de tuning desfolhando, apanham aqui um evento na Ortigosa de tuning, continuando a desfolhar, apanham aqui um drag em Braga, estão a ver, nesta altura a revista já estava a abordar os próprios drags, os tunings, já tinha aqui uh, uma grande diversidade de, de projetos e aqui está puxando aqui mais para trás onde é que está o meu e 9 aqui está puxando aqui para trás na página 42 e 43 temos aqui esta verdade, olha isto o poder oculto oculto sim porque o meu carro sempre teve este aqui meu carro sempre teve esta aparência 100% original eu nunca gostei de alterações estéticas. Gosto dos kits que as próprias marcas têm. Nos Ibiza o kit Cupra. Nos, nos Renault o kit RS. E nos ondas. Pá, este, uh, mantendo o look. sou Type-R. Mantendo o look Type-R. Mantendo ali o, o Type-R. Neste caso o, o VTI. Mantendo com as jantes do VTI. Etc. Esta, esta minha preparação. Na altura foi feita pela C2 Racing. E era o meu B16 Turbo. Uh, pá. Foi feita um, uma série de fotos, eles fizeram umas perguntas, como é que eu tinha comprado o carro, o estado que ele estava, preparação fixe, quem é que fez, etc. Está aqui tudo documentado nesta, nesta, nesta página. Depois, na página a seguir, temos fotos do motor, temos fotos dos meus manómetros, jantes, escape, etc. E temos aqui mais umas curiosidades, tem aqui todas as especificações mecânicas que o carro tinha na altura, o contacto da C2 Racing, que foi quem, quem tinha feito volto volta a repetir, Pá, e eles têm aqui eh, umas frasinhas, eh, as imagens estáticas podem enganar os mais incautos. A verdadeira essência deste Civic de quatro portas está numa mecânica de grande poderio. Poderio! E nem sabes, a ler que é mesmo artístico Depois aqui atrás, eh, na foto do motor, diz, é aqui que reside o poder oculto deste bólido. Não se, de... não se deixem enganar na estrada pois estamos perante uma preparação capaz de proporcionar algumas surpresas uh, depois aqui tem aqui uns pormenores em que diz nenhum pormenor foi esquecido na boa preparação realizada pela C2 Racing e tem aqui todo o material etc, desde o som ao, ao motor, tudo o que foi feito tem aqui tudo, está aqui tudo bem descrito, mas malta este, como é que se processou? na altura estava muito na berra os fóruns os fóruns e a gente trocava ideias e eles procuravam muitos desses projetos nos fóruns. Projeto esse, o meu, que foi selecionado para uh, ser inserido aqui na parte das preparações mecânicas que eles já estavam a colocar na, na altura e, o meu carro nesta época, este foi... A revista saiu em 2009, mas eu creio que a gente começou uh, a falar em 2008, finais de 2008, princípios de 2009, pois isto voltou de um, um processo, de marcação, etc. E só saiu em 2009... Aliás, quando, este, quando esta revista saiu, eu já nem tinha este motor. Já andava com o meu B18, mas na altura ele foi com o B16. E pronto, falámos e decidi, sim senhora, vamos lá mostrar o projeto, publicitar a casa C2 Racing. Na altura eu já tinha esta veia publicitária. <risos> e foi um, uma experiência muito gira. As fotos ficaram muito loucas. As fotos foram tiradas numa zona industrial, no Barré. Uh, foi bastante rápido até. Porque o carro, o carro não precisava de muitos efeitos. O carro estava um espetáculo. Está a está. Uh, e, e pronto, foi assim que se processou. Para quem tinha curiosidade ou pensava que era montagem, não é montagem, não é fake. O carro efetivamente saiu na Maxi Tuning. Esta revista, presentemente, já não existe. Poucas edições a seguir ao meu carro sair fechou. Se calhar foi tão mal, tão mal, que, que acabou por fechar. Mas uh, tenho pena. Porquê? Porque esta revista estava a começar a publicitar as preparações mecânicas ou seja, era o YouTube da época, estão a perceber? Um, em que se via estava-se a começar a ver as preparações mecânicas, tive pena uh, era uma revista bastante porreira e começando a abordar assim a mecânica eu acho que até tinha mais para dar, porque hoje em dia muito pouca gente liga ao tuning estético e muito mais gente liga à preparação mecânica não é? Pois bem malta este foi o episódio da minha vida que saiu o meu Honda na Maxi Tuning, com muito orgulho, independentemente de eu gosto pessoal, não gostar muito de tuning estético, mas é gosto pessoal, foi um orgulho ter o meu carro nesta revista que era extremamente conhecida e, pá, e na altura tinha muitas vendas e era muito conhecida a Maxi Tuning, foi um orgulho, foi um capítulo da minha vida porra, vou guardar aqui com todo o carinho porque... Isto é daquelas coisas que não volta a acontecer, até porque a revista já não existe e vai ser guardada aqui nesta minha micazinha. Este exemplar número 126, se procurarem ou se estiverem por aí, sim senhora, o Civico lá está. É o doior, é o doior. Bem, malta, fiquem bem. Se vocês tiverem interesse de um outro tema qualquer, sim, mais sei lá, desligado do YouTube, que queiram que eu o aborde, Digam, digam nos comentários, digam em o que é que vocês acham. Na descrição vai estar as minhas redes sociais, as plataformas de apoio, tudo o que vocês precisam de saber sobre o canal do Aço. Para marcar rabios, está lá o e-mail. Para o meu Instagram para fotos do barraco, está lá o Instagram. Essas coisas todas. Fiquem bem, um grande abraço. E um grande gás. Ei, não, há, não, não há fitness. Já nem há, já nem há fitness. ginásios ah, fechados. Está tudo a cair. Gás.